Meus pais estiveram aqui uns dias aqui em casa e daí eu aproveitei, eu falei, nossa, vou pegar esses três dias e vou fazer neles todos os dias. Meu pai tem 83 anos, ele é saudável, ele não toma nenhum remédio, mas por conta de um acidente que ele teve, tem uma prótese no quadril, ele começou a ter umas dores de joelho e já faz tempo isso e eu fiz a técnica um Primeiro dia, dormiram bem, se bem, né? Assim, super relaxante. E depois do segundo dia, ele já acordou e falou assim: nossa, e ele acordava com bastante dor no joelho. Ele falou assim: tô sem dor alguma, não tô com dor nenhuma. Daí eu falei: ué, que, que... tipo assim, e da hora eu não me toquei, assim, que... sabe? Eu falei: nossa, pai, que coisa boa, né? Daí depois, eu falei: gente, que é, é, é, que é, que você tá eu falei, fazendo? O Aí no terceiro dia ele falou assim, não tô passando nem, porque ele não mais remédio, mas ele passava uma pomada lá de arnica, e daí ele falou assim, não tô passando mais nada, minha filha, nada, ele falou assim, não tô sentindo mais dor nenhuma. Então assim, é incrível como sobe bastante o nível de saúde com uma sessão, alinha os chakras e também o nível de consciência também sobe. Então só que isso assim, trazer esses relatos tá maravilhoso, então como assim a gente já... Né? Eu tive o um período aí de estudar, de aplicar, de ter esses feedbacks para eu ter segurança, eu já, a gente já está abrindo mesmo para atender, né?